tudo bom pessoal parei para almoçar vamos conversar um pouquinho aqui acabei de almoçar e eu tava vendo algumas notícias tava vendo alguns vídeos inclusive tava me inteirando né que geralmente de final de semana eu seleciono os vídeos que eu vou assistir e eu nos horários de almoço durante a semana eu vou assistindo e eu vou tentar trazer aqui para vocês para a gente ir conversando e discutindo sobre eles tá principalmente porque eu acho que alguns alguns assuntos são super importantes antes de qualquer coisa nesse vídeo aqui eu quero avisar a, as pessoas e eu quero fazer aqui publicamente porque algumas pessoas me mandaram mensagem eu vou fazer também no meu Instagram vou fazer em Facebook vou fazer em todas as redes porque algumas pessoas me mandaram mensagem lá quando eu disse que meu filho teria uma corrida nesse final de semana em Atlanta Road Atlanta vai ser é, nesse final de semana meu filho iria correr pelo pelo pela equipe dele pela, pelo time dele mas o dono da equipe cancelou a corrida porque vai estar chovendo e ele não quis deslocar os três carros dessa categoria para lá porque duas semanas depois vai ter outra corrida aqui no Texas e ele falou que ele não queria expor a risco porque o campeonato do Texas para ele é mais importante do que o campeonato Nacional e ele não quer correr risco de danificar algum carro por causa da chuva que está prevista para ter lá então ele retirou a equipe do dessa corrida especificamente, não do campeonato, obviamente, mas dessa corrida, então, nós não vamos mais para Atlanta. Muitas pessoas, eu estou falando aqui porque muitas pessoas tinham marcado comigo, falaram, a gente se encontra lá, a gente vai lá na pista, a gente vai se encontrar lá. Não vamos mais, porque a gente não vai mais para Atlanta, cancelaram tudo ontem. Então, já estou avisando já aqui para vocês, tá? Vamos lá, vamos falar sobre esse assunto hoje, que muitas pessoas têm me perguntado sobre o dólar, né, e, e essa... Essas coisas que o Lula vem fazendo aí, ou a forma com que ele foi recebido em Portugal. Eu, eu amo Portugal, eu falo para vocês, eu, eu adoro os portugueses, eu tenho muitos clientes portugueses, eu tenho muitos amigos, irmãos portugueses, e eu adoro Portugal. Porque não dá para você, não dá para o Lula chegar lá em Portugal e achar que ele vai ser bem recebido. Não dá, não dá, né? É, então, obrigado aos meus. É, amigos, irmãos portugueses, muito obrigado por realmente nos representar e demonstrar que hum, Portugal não vai ser conivente com essa palhaçada que o Lula está fazendo. Mas vamos lá, vamos continuar, vamos falar sobre dólar. Né? Eu acho que esse é o grande, é o grande ponto da vez. Então eu vou me, eu vou tomar emprestado algumas algumas palavras do professor Rock. É, vou tomar algumas outras palavras também de outras outros outras outros estudiosos da geopolítica outros professores de geopolítica para tentar trazer um uma informação aqui para vocês algumas pessoas estão imaginando que estão torcendo para o dólar baixar né primeiro eu não acredito que eu acredito que ele vai flutuar em razão de algumas coisas que andam acontecendo mas não acredito que ele vai despencar e muito menos que ele vai continuar baixo Tá, vou te explicar porquê. Se vocês olharem algumas entrevistas recentes do, do, do próprio professor Rock, ele fala claramente que ele enxerga que vai haver em, em três anos, três a quatro anos, um confronto quente, ou seja, uma luta entre exércitos, é, é, luta franca entre exércitos dos Estados Unidos e China. Uh, eu concordo com ele, mas eu acho que se... E por estar aqui eu acho que isso vai acontecer bem antes dos quatro anos, tá? Eu acho que em dois anos a gente vai ter esse confronto. E eu vou dizer para você que vai haver esse confronto com certeza, e olha, é difícil eu falar aqui para vocês, vai haver com certeza, certeza alguma coisa, mas eu, eu realmente acredito nisso porque no condomínio onde eu moro tem dois ex-generais, é, são aposentados, inclusive na frente deles lá, é, são, são dois, deve ter aí na casa dos... 60 e poucos anos, cada um deles, talvez um pouco mais. Na frente da casa deles, um deles tem a bandeira do, dos Estados Unidos e o outro da Marinha. E na frente da casa do outro tem a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira da Aeronáutica. E eles moram assim, um mora na entrada do meu condomínio do lado direito e o outro mora meia quadra pra frente do lado esquerdo. Coincidência. Ou não sei se eles já eram amigos e resolveram comprar as casas ali. E eu moro no quarteirão seguinte e a gente sempre sai para andar passear ali principalmente de final de semana e como é um condomínio bem bem bem restrito ali as pessoas gostam de conversar para saber quem são quem são os vizinhos quem são os carros que entram quem são os carros que saem eles ficam muito ali de olho tá e conversando com eles no final de semana agora, a gente estava sentado ali num tem uma quadra de tênis ali perto da minha casa e, e a gente estava eu estava sentado ali com meu filho e minha cachorra. Um desses dois chegou logo depois o outro chegou. Eles começaram a conversar comigo e, e um conversando com o outro e a gente começou a debater ali sobre essa questão do Brasil, né? Dos, dos BRICS e porque eles sabem que eu sou brasileiro e a questão dos Estados Unidos nessa nessa nesse cenário todo. Eles dizem que os Estados Unidos já está se programando e se, se planejando para a guerra é, com a China especificamente há pelo menos cinco anos né, em que eles já vêm preparando uma série de coisas e se estruturando E aí eu trouxe uma, uma tese para eles que é essa tese que eu quero compartilhar aqui com vocês. Se realmente houver essa, essa história de a China quer se tornar uma grande potência mundial até 2050, coisa nesse sentido, o que eu acho que até, talvez até seja um direito deles, mas não da forma com que eles estão fazendo, né? Eu já dei a minha opinião aqui para vocês o que eu acho da China. A moeda, é, o, o dólar já era uma moeda forte na época do meu avô, né? E depois na época do meu pai, Estados Unidos já era uma potência mundial na época do meu avô, na época do meu pai na minha época isso vai acontecer do dia para noite a China fala assim não agora nós vamos ter uma outra moeda de reserva internacional nós vamos não vai acontecer tá e eu vou além imaginem esses todas essas armas que os Estados Unidos estão doando para a Ucrânia e tudo mais ele tá doando isso e tá ficando no elas por elas não não tá ele está doando isso em troca de algumas outras parcelias políticas obviamente e ele não tá doando arma nova para a Ucrânia eles estão doando aqueles estoques antigos e quando você doa estoque antigo você tem que repor por algo novo quando você repõe por algo novo princípio de economia injeção de dinheiro público na economia tá então a gente tá tendo aí é, se você for, for vocês forem ver o que já foi doado. Então só em equipamentos bélicos, como treinamento e uma série de outras coisas para a Ucrânia. Ali já está sendo um laboratório para os Estados Unidos, que já está com a benção do Congresso e da população. estão repondo todos os seus estoques por armas mais modernas e se livrando daqueles, daquelas tralhas que muitas vezes estavam aqui, ah, gasta lá, dá dá, dá tiro lá, vai. Vamos tirar isso aí da frente é, e vamos repor por coisa moderna, porque a guerra mesmo vai acontecer na sequência. Então, além de aquecer a economia americana, que é o que a gente vê, e muita gente falando, não, está desaquecido, está desaquecido, está desaquecido, eu honestamente não vejo isso. Vejo a inflação? Vejo, vejo. Mas nada perto do que eu já vivi no Brasil, nada. né? É, mas a economia está sim aquecida. Isso a gente vê nitidamente. Ah, mas o petróleo está subindo a gente vê um monte de gente fazendo vídeo dizendo que a gasolina está subindo. Sim, está subindo em todo lugar a gasolina, que ela sobe hoje, amanhã ela desce, depois ela sobe de novo. E ela varia de acordo com o preço do petróleo internacional. Ela não, não varia de acordo com o interesse dos Estados Unidos, ou da Petrobras, ou do governo. Não é, não é bem assim aqui. né Então o que, que acontece? Se houver um conflito, é aí que os Estados Unidos vão se tornar, de verdade, por mais décadas, a grande potência mundial porque os Estados Unidos vai vender arma para todos esses países aliados que estão dentro do conflito e esses contratos são em dólares é só vocês olharem lembra na época o imperador ali o, o, o líder supremo achei a palavra certa lá que eu lembro do, do, do, do filme lá do, do Sacha Baron Cohen acho que é Sacha Baron Cohen, é uma coisa assim, em que ele conta, né, o, o imperador lá, ele fala, é o líder supremo, ele é todo o máximo, é isso, aquilo lá do, da Coreia do Norte, né, e aí, quando eles começaram a fazer aqueles testes dos mísseis balísticos, os Estados Unidos vendeu 200 bilhões para o Japão em armamento de de defesa vendeu cento e poucos bilhões para a Coreia do Sul vendeu para Austrália vendeu para Nova Zelândia vendeu para um monte de gente ali na região e naquela operação daquela época eu lembro que eu inclusive fiz um vídeo foi o planilhei todos eles ali foi quase um trilhão de dólares só porque ele estava soltando foguetes ali que muitas vezes os foguetes até nem caíam lá caiu na água então porcaria que eram agora que realmente conseguiram é, acertar a mão mas no começo era foguetinho de, de, de festa de São João e mesmo assim os Estados Unidos vendeu um monte de arma de defesa tá imagina se existe um conflito quente todos esses países vão comprar sim muita tecnologia de defesa e de ataque dos Estados Unidos né é, então assim eu particularmente acho que é uma é uma grande loucura o Brasil se envolver nessa dividida principalmente por o Lula falar esse monte de asneira que ele tá falando e colocando o Brasil numa situação totalmente é, contrária àquilo que a gente gostaria de estar, né? Eu acho que assim é importante as pessoas entenderem. É muito, muito complicado você arrumar uma briga dentro do seu condomínio, porque você vai ver aquela pessoa o tempo inteiro o seu vizinho você vai ver ele o tempo inteiro ele sabe a hora que você sai a hora que você volta ele tem capacidade de, de enxergar os seus movimentos ele tem capacidade de monitorar o que você está fazendo e principalmente se você não tem capacidade financeira de, de bancar uma briga com ele você você vai ser o que mais vai apanhar você vai ser o que mais vai perder e você vai ser o primeiro a tomar um embargo que vai quebrar as pernas tá e, e pode ter certeza absoluta que nesse cenário internacional não existe bonzinho não, não, não pensem que eu estou dizendo aqui para vocês não os Estados Unidos é o salvador do mundo é o santo do mundo e eles só fazem o bem para a humanidade não os Estados Unidos está preocupado com o interesse é, econômico e político dele né E ele tá se alinhando ali é, dentro das mesmas das, dos mesmos interesses com a comunidade europeia e quando o Brasil que é uma colônia europeia foi colonizado por europeus tradicionalmente traz muitos muitos costumes europeus né tão só não só na cultura na língua é na nossa na nos, nos nossos antepassados né a nossa ascendência é muitos brasileiros têm ascendência de europeus né E, e aí como é que vai ficar como é que fica essa situação aí você vai pegar um, um neto de italiano com uma cidadania italiana no Brasil para ir lutar na Itália contra é, a União Europeia? Caso haja uma guerra entre é, Rússia e, e, e a OTAN, como é que vai ficar essa história? E se os Estados Unidos entrar em conflito com a China? Você vai mandar o, o seu filho... É, brasileiro descendente de, de, de, de, de italiano, de espanhol, de português, para ir lá matar os, os espanhóis, os portugueses e os, os italianos que estiverem lá. É uma loucura muito grande né? o Brasil entrar nessa dividida é, e da forma com que está entrando. Eu sugiro a vocês que repensem isso, reavaliem isso, enxerguem que as coisas na, na, na questão geopolítica questão econômica mundial ela não muda do dia para a noite e há muitos anos os Estados Unidos vem controlando e eu digo controlando no, no pior sentido mesmo tá no sentido de monitorar mesmo de ficar ali em cima e ir tesourando todos aqueles que quisessem eventualmente é, passar por eles eles estão fazendo isso há muitos anos e agora com a Rússia foi uma grande demonstração de que os Estados Unidos dando as armas de rebarba deles eles estão fazendo estrago lá que estão fazendo num país minúsculo né de, de população de capacidade de, de, de bélica e tudo mais ali é um país todo mundo imaginava que a Ucrânia ia ser a, derrotado em uma semana um mês no máximo né e olha o que a Ucrânia tá fazendo é, com a Rússia que todo mundo imaginava não né? uma grande potência bélica com grandes armas e isso e aquilo e tal então tomando pancada todo dia lá né e com armas de rebarba dos Estados Unidos e de seus aliados imagina num conflito, Rússia não aguenta definitivamente não aguenta, vai ter que usar arma nuclear e eu duvido que eles vão usar arma nuclear inclusive esses dois generais falaram que duvidam que algum país vai ter vai ter coragem de apertar o botão porque vai, não é um né? são vários outros que vão é, simplesmente atacar outros alvos que não tem nada a ver com isso só para tentar se proteger então é uma seria uma, uma uma grande loucura fazer um negócio desse e eu particularmente não acho que as guerras vão ser resolvidas hoje com armas nucleares apesar de ter um monte de maluco no mundo não acho que que vai acontecer dessa forma mas acredito sim num conflito quente exército contra exército num período muito curto de tempo, justamente para dar uma acalmada nessas pessoas aí que, que se empolgaram demais com essa questão de armamento. Estão achando que agora, com isso, está na hora de, de mudar o, os jogos no, no tabuleiro, mas, o que é um direito deles. né? Eu acho, sim, que deveria ter mais é, liberdade para as pessoas no mundo, mas eu não me sinto muito à vontade, como eu já disse para vocês, que países ditatoriais tenham essa liberdade toda e pior, esse apoio de pessoas que convivem aí no nosso país, do nosso lado e que estão aí representando a nossa nação. Deixa aqui o que vocês acham, vamos debater sobre esse assunto aí, pode ser que muita gente ache que não vai acontecer nada ou que não vai, é, os Estados Unidos não vai continuar sendo a maior potência do mundo, vamos debater isso, vamos ver o que a gente acha aqui. Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.